A lição que essa história nos traz é que, tão importante quanto persistir na direção daquilo que nós acreditamos em torno das nossas ideias, é saber a hora de parar. Muitas vezes, as empresas acabam desperdiçando mais energia e dinheiro do que seria necessário para continuar insistindo naquilo que a gente chama de defunto ruim. A gente não tem que ficar queimando vela com defunto ruim. E como é que a gente sabe qual é a hora de parar? Porque essa é uma questão muito delicada, né? A gente ouve falar com frequência que a diferença entre aqueles projetos que dão certo e os que ficam pelo caminho... É que aqueles que dão certo são levados adiante por empreendedores que têm mais tenacidade, que conseguem suportar mais a pancadaria que normalmente vem do mercado e acabam levando as suas ideias adiante. Mas os exemplos do Google que eu acabei de mencionar e vários outros que eu tenho certeza que você também já conhece, mostra que nem sempre isso funciona desse jeito. Determinadas iniciativas são fadadas ao insucesso e isso faz parte do processo.